Para você que está trabalhando e nesse de repente você é afastado, é frustrante, né? Não podemos aceitar calados, como faz o governo municipal e o governo federal, as demissões dos 2.500 trabalhadores da Embraer. O impacto social das demissões atinge a nossa cidade e o nosso estado. Não é justo que os trabalhadores paguem o preço de uma fracassada tentativa de entrega da Embraer a uma multinacional americana. Só que não são os 2.500 funcionários da Embraer diretamente, mas e os empregados que a empresa, as outras empresas da cidade fornecem serviço para a Embraer? Desde o início, denunciamos os riscos e demissões dos nossos trabalhadores. A direção falhou no projeto... De venda e agora está perdida com o risco de mais demissões. No dia 26 de junho deste ano, a Embraer recebeu do BNDES um empréstimo de R 1 bilhão e meio de reais. E só para ter uma ideia, este valor é superior ao que o estado do Rio de Janeiro recebeu nos últimos meses do governo federal no combate do Covid-19. É inaceitável a demissão de trabalhadores brasileiros com dinheiro público. Eu acreditava que o dinheiro que vinha do governo, o dinheiro público, não acreditava que era para segurar os empregos. Então Eu vejo que a Amélia, desde o momento que eu pedi ajuda da comissão dos demitidos da Embraer, ela sempre nos apoiou, tentando buscar junto à bancada do PT apoio para gente, para ser cobrado do governo. Não iremos aceitar as demissões. Junto com Wagner Balheiro, 13, continuaremos de onde nunca sair, sempre na defesa dos trabalhadores, pelos empregos de qualidade, o fortalecimento da Embraer e da tecnologia nacional. 13.500 é meu voto certo para nossa vida melhorar.